Eu tenho os troco pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rugby, Mas quero minha banca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude eu entender, eu, pra caralho Meu mano, e hoje não dá pra você O bagulho tá doido, eu no meu parceiro, mas luz Quando eu chegar na vez tu vai querer falar de e então Vem, menor, deixa eu te dizer Um segundo, mano, um xisto a mais pra você comer uh! Uh -huh. so Tá ligado, vagabundo, eu achei que faz o então Olha como é que essa cara se liga com o mato, mas não comigo Você tá falando musiquinha, fica tentando com o item O bagulho do tá doido, você cantou no Twitter Mano, doido pra caralho, na teta, tu passa a grita Eu tirando a presença, minha senhora te vai te matar Devagar, devagarzinho, devagar, mano, ó O parceiro não me emprestou o vans Eu tenho excesso de talento, tu tenho excesso de gorduras trans eu... É fudido, menor, oraxi andarilho O bagulho tá doido, menor, tem pra ninguém Se flow fosse miojo com o pai, tu tava bem Só corre pra Na internet eu transudo pra jogar futebol Aí você é o transudo só jogando long Sabe o que eu Orochi, Você perdia a linha Só ganha a batalha tá, né, porque eu livro me dar novinha Graças a Deus Graças a Deus Vai me responder isso Vai no vídeo O papo é louco, eu vim pra improvisar Aí o papo é reto, é o um segundo E você falou que eu sou um Aí parceiro, olha só se eu estaria morto Falaram tantas vezes aqui ah, eu sou gordo Então, agora eu vou te explicar tá Falou que eu sou gordo, eu tô cansado de rimar Aí parceiro, para de malora Se eles achavam gordo antes, imagina o que vão pensar agora o papel não coloca, parceiro do é, olho. Aí, irmão, olha só seu bobopó. Eu te banho hoje e te ganho amanhã. Aí, irmão, você palhaçada. Você é o oró, a rei, da rima decorada. Sabe por quê? Olha só o que eu fiz. Tá mim parceiro? Você é o um infeliz. Aí, gastei você no som. Só vou olhar, não sei lá, porque eu a nacional porque o nível tava longe de ser bom. Se que eu sou corra dessas novinhas Abre a é porra de geladeira, você só é uh, o na coxinha oh Se liga parceiro que eu te avocar Tu falou de... isso, meu gato nervoso, tá vindo pra caralho Também eu não sei o que eu vou te falar Agora eu vou matar a brota do filme, eu vou dar mais caia Chegando a medalha de velho, não Não olha pra mim com essa é cara, ah meu gato se liga Só sou verdadeira é surpreendendo com festa É carnaval o ano inteiro oh ah Se liga, mano, meu chão, todo no sapatinho. Agora sou um ferro decorado Que Você que tá aqui, decorando uma musiquinha pra você pra ganhar de mim, menor. Tá ligado, meu parceiro, tranquilão. Que não é, né? Safadão, cabrinho do gordão. Não convida pra mim, não. Se você quer preso ou pintou, menor. Que bem bica, não ganha bala. Você só roupa batata frita. Prêmio se a blusa do gordo. Não é um kit Mais uma vez, muito obrigado pela presença de geral e a energia de todos vocês Isso é muito importante Brothers, Eu espero que aparecesse de qualquer jeito no vídeo, Olha lá O Gaspar, ele está comentando lá o Gaspar Várias caras de retardado no vídeo Vou gastar aí, vou gastar no canal dele Gastar esse cara no canal dele Olha lá a cara dele, a cara dele, a cara dele, zoa ele Zoa ele, Zola ele. Comentem no Felipe Gaspari, é, só porque botou tua cara sem mil né, os cara tão foda. Rapaziada, Orochi, 2B, 2B e Orochi, barulho quem achou melhor 2B? Barulho quem achou melhor Orochi? Classificado para final MC Orochi, máximo respeito aos dois MCs.